Eu apoio o lucro e eu vou mostrar nesse vídeo por que você também tem que apoiar o lucro. Se você acha o título do vídeo óbvio demais, então parabéns, você já entende a importância do lucro e a sua relação com a liberdade. Agora, se você discorda do título do vídeo, então é você mesmo que eu quero atingir nesse vídeo. O que é o lucro? Imagine, por exemplo, que eu tenha um custo né, ou que eu Pago algo para revender, por exemplo, no valor de um real, o meu custo total para produzir algo ou que eu compre isso custe um real. E eu vendo por dois reais. Eu vou ter 100% de lucro. Então, ou seja, o que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou comercializando algo, eu estou vendendo algo, eu estou fazendo uma troca voluntária. Ou seja, o lucro, nada mais nada menos, né? é o resultado, o bom resultado de uma boa troca voluntária. Então, se a gente está falando de troca voluntária, estamos necessariamente falando de liberdade. É um bom uso da liberdade. Uh, então, ou seja, onde eu quero chegar? Se você é contra o lucro, você está sendo contra trocas voluntárias. Se você protesta lá e fala assim, ah, eu sou contra esse lucro exorbitante de não sei o quê, que é um... Que é um um absurdo a pessoa usar esses dois termos, né? lucro e exorbitante porque ela está dizendo que tem que ter um limite para o lucro, ela está dizendo que ela é contra trocas voluntárias ou seja, ela está dizendo que ela é contra pessoas eficientes em fazer trocas voluntárias, ou seja você está sendo contra a eficiência né? então no fundo parece até que você tem uma inveja de quem é eficiente, já que você não consegue ser tão eficiente assim, você ataca quem é mais eficiente que você então você não tem que atacar a eficiência das pessoas, você tem que procurar ser mais eficiente também para ter lucro. Né? E quem vai determinar é, o, o lucro de uma empresa ou de alguém no mercado vão ser os consumidores que vão realizar essas trocas voluntárias. Agora, muita atenção, quando eu, eu falo que eu apoio lucro, é óbvio, e eu cito esse termo é troca voluntária? É troca voluntária mesmo, literalmente. Não é, por exemplo, pedir ajuda para o papai Estado, Estado babá, e, e falar para ele, olha, me ajuda aqui, pune aquele concorrente ali, me dá um dinheiro aqui do, do BNDS aqui, e eu vou ter lucro. Não, não é assim, não. Isso totalmente errado. Isso aí é o famoso falso capitalismo, capitalismo de Estado. Péssimo. Isso você tem que rejeitar. O que eu estou falando é daquele empreendedor que pelos próprios recursos, sem usar coerção contra as pessoas pacíficas, consegue é, atuar no mercado, fazer trocas voluntárias e ter lucro. Tá? Para deixar bem claro. É, outro exemplo que eu vou dar. É, imagina que está faltando é, um determinado... Está tá tendo a escassez de determinado produto. Por exemplo, no, no, no caso lá do furacão Sandy lá do, dos Estados Unidos, ou qualquer tragédia aí que, que aconteça, e o preço do combustível sobe. Por que, que ele sobe? Né? Isso é uma lógica de mercado. Ele sobe porque para o sujeito buscar esse combustível em lugares mais distantes, ele, ele vai ter que ter um lucro maior para compensar ele fazer isso. Se não basta ele não ir buscar e você não vai ter esse combustível. Então é natural que se formem filas e as pessoas paguem um preço alto. Né? E aí vem um governador, geralmente né, alguém, e proíbe. Que, que o preço do combustível seja aumentado. Ou seja, o que, que ele está fazendo? Ele está promovendo escassez, porque ele desestimula a pessoa a, a, de, de buscar esse combustível mais longe. Ou seja, se ela não pode ter mais lucro, então eu nem, eu nem vou ter o trabalho de buscar. Isso vale, por exemplo, para a escassez de água. Né? Geralmente, ah, falta água em algum lugar. Ah, os caminhões-pipa estão cobrando um absurdo. Mas é claro que eles estão cobrando. Senão eles não têm estímulo para ir buscar essa água mais longe. Afinal, naquele local está faltando. Né? Por isso que o lucro, assim como o preço final, é importantíssimo, é um importante sinalizador de mercado. Né? É pelo preço que você vê se algo realmente está sendo escasso ou não. Né? Aprenda a ler o que os preços dizem para você. É, eu vou dar um exemplo agora que é no mínimo paradoxal, tá? Para quem, que vocês poderiam usar contra mim. Por exemplo, o YouTube. O YouTube, vocês sabem que o YouTube já já o, através do Google né claro que é o dono já declarou várias vezes que o YouTube não dá lucro para o Google e isso é algo paradoxal então você fala como é que pode um serviço como o YouTube se manter por todo esse tempo sem dar lucro isso é um indicativo é um alerta para você tomar cuidado com o YouTube não estou dizendo para deixar de usar o YouTube não estou dizendo que ah, ah, eu, eu não estou dizendo que eu vou ser hipócrita aqui de falar ah, bom eu eu estou fazendo vídeos no YouTube e é um serviço que não dá lucro. O que eu estou dizendo é que a gente pode perceber o fato dele não dar lucro através das decisões do próprio Google. Porque se ele desse lucro, se o YouTube desse lucro, o Google tomaria muito mais cuidado com o que ele faz no YouTube. Né? Apesar de uma melhoria aqui e outra ali, a gente vê que está havendo uma degradação do YouTube ao longo do tempo. Né? Eles fazem mudanças que muitos vlogueiros aí já criticaram, parece que está cada vez pior o serviço. Por quê? Porque o serviço não dá lucro. Né? E eu ainda desconfio que, no final das contas, eles vão degradar tanto o serviço, e, e a coisa vai cair tanto, né, em termos de visualização, em, em termos de retornos, retorno para os parceiros, que simplesmente é, eles vão, eu, o próprio Google está tentando desesperadamente ter lucro com algo que não dá lucro ou seja, priorizando só os canais que realmente tem muito mais visualizações e tentando, de certa forma, eliminar né, ou, ou tornar a tarefa de, de armazenar vídeos não lucrativos é um fardo para quem faz, justamente porque isso aí não interessa ao YouTube. Essa é a minha interpretação. Então, se o serviço não dá lucro ou, pior ainda, se ele dá prejuízo, é, ele está fadado ao fracasso. Então não seria exagero dizer que quem sabe um dia o YouTube vai acabar. Você pode falar, ah, impossível o YouTube acabar. Né? O Google vai continuar mantendo ele, mas ele, o Google não pode ficar fazendo caridade para o resto da vida. Né? Enquanto isso, por exemplo, o Facebook está comendo pelas beiradas e está tá fazendo uma concorrência pesada e o Facebook tem lucro. Então nesse sentido o Facebook está sendo mais bem sucedido. Apesar de todas as críticas que a gente pode fazer ao Facebook, a questão da, da qualidade pior, enfim. Mas se o mercado não, não, não valoriza a questão da qualidade dos vídeos e etc, e prefere ficar no Facebook, então é assim que vai ser. E, se mesmo assim você ainda é contra o lucro, então você tem que admitir que você é contra a liberdade individual. Porque outro paradoxo, outra contradição que eu, que eu vejo é a seguinte, a pessoa, é, a maioria das pessoas é contra o prejuízo, porque elas são contra, elas falam assim, o, o sujeito que está fazendo um comércio ou negociando algo, ela, ela não pode ter prejuízo, mas ao mesmo tempo ela também é contra o lucro, então não faz sentido. Se você é contra o prejuízo, você tem que ser a favor do lucro, né? e não o contrário. Então, pare e pense, você defende realmente a liberdade individual ou não?